Fala galera, beleza? Como vocês estão? Vocês estão de boa? Eu tô de boa. Rapaziada, hoje eu estou de boa mesmo. Hoje vamos reagir o vídeo da Pérola Reis, filha de Thiago Reis, filha de Tamiris Reis, que tem uma música agora chamada. Chamada não, que, que eu não sei o nome da música. Ainda vai sair no canal dela, que é 1, 2, 3, super ela E Enfim, gente, já vai se inscrevendo no canal. Já vai deixando o seu like. Aperte o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E. Não se esqueça de me seguir no meu novo Instagram. Tô com um novo Instagram agora. Infelizmente, perdi mais um Instagram. Tô com um novo Instagram. É richard.es S es de Espírito Santo. Sou do Espírito Santo do Jacareípe. É... Então... Tive que criar nova conta do Instagram, me desculpe pelo barulho, porque tá tendo obra ali na casa do meu tio, meu tio mora aqui do lado, então, muito obrigado, já vai compartilhando com sua avó, com seu avô, com seu pai, com seu tio, com sua avó, com sua mãe, Sou cachorro, sou papagaio, sou periquito Periquito Periquito, <risos> periquito ficou estranho Hummm boiô Mas Acompanhe Se precisasse eu Faria tudo de novo minha vitória é ganhar saber que eu tenho grana E se reconhecer que sem Deus não aconteceria Se precisasse mesmo eu faria porra. Faria tudo de tudo Eu faria tudo de eu tudo, tudo E vocês também Pra você eu não me conhece pra gente Hoje eu vou ver tudo no autógamo <risos> No que? Autógamo é. Como que é o nome daqui? Autógamo <risos> Ai, que fofura, meu Deus do céu, que linda. Jusça. Veste com o pai, ó. Aú. Aú. Todromo, Todrumo. Aú, Todrumo. Aú, Tódromo. Ai, que tudo. Todromo, Todro. Todro. Todro. Todro. Todro, dro, dro, fala dro. Dro. Todro. Dro. Dro. do Gru do, do Cris, do todo mundo da Cris. Ó, gente, é o seguinte: a gente tá tamo... like, com essa bombinha. Pode ser que nós entrar lá dentro, então, hein? A gente está aqui no. A e a Pérola está impressionada. Que a última vez que a gente veio aqui, né, filha? Você era muito mais novinha. Você era bem pequenininha. A gente veio com outros tipos de carro, porém dessa vez. O autódromo tá cada vez mais legal, né? Por exemplo, ali, ó. A gente tá vendo uma moto ali que eu vou mostrar pra você que você nunca viu na sua vida. Vai ser a primeira vez que você vai ver essa moto. vamos Você quer assustar eles? Ó, deixa eu só... Olha como que você vai assustar todo mundo. Então você vai lá no meio e joga a bombinha no meio de todo mundo. Vai lá. Vai, vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai. Vamos informar uma vez, olha que espada aí. Nossa, no vídeo do Renato Gracinha, pelo visto. Ô, filha, você viu que você foi assustar os meninos Eles estavam fazendo muito barulho que X não escutou muito bem o estralo que fez não... mas, mas minha mãe disse assim ah. ó, A gente tem que comprar a gente tem, Sabe aquele estrelinho que tem todo, todo junto? Uhum. Ah. Então a gente pega, pega tudo o estralo Pode, e tem que ser assim, pode ser Mas vem que eu quero te mostrar uma moto que você nunca viu na sua vida Você vai babar agora nessa moto Gente, é o vlog da Perulinha, tá? Vocês assistem aí, né? Pra quem gosta muito rápido. Não rela que tá quente. Isso. Que moto que é essa? Uma CB1000. Muito bom. Agora vem cá. Que moto que é essa aqui? Você tá de olho nessa, né? Mas primeiro é essa. Que moto que é essa aqui? Vem aqui pertinho. Você sabe ler? Você tá aprendendo a ler? Que, que letra que é essa? É. Não, olha bem. É um X. E esse aqui? É. Não, olha é. bem, ó. É um J. E que número que é esse? Seis. Então, como que é o nome da moto? Seis. Ai, você tá me tirando? Eu não aguento, eu não aguento. O X, comédia, e esse é o J, um, e esse é o 6. Como que é o nome da bota? X, J, 6. 6. Isso, XJ6. Muito bom. E agora isso aqui. Olha lá, ó, ó, ó, Vocês estão atrapalhando. Ah, filha. Olha lá, ó. Vem, vem aqui, filha. Você fica perto desses marmanjos assim, ó. Aí ela aguenta a pressão. Aí você pode fazer o que quiser aí. O tio quebrou a moto do. Isso é o tio Linho. Sério? Uhum. Que que foi? Vamos, vamos isso, vamos ver esse aqui, De quem é que que é esse cara? Ferrou, ferrou, ferrou, ferrou Vamos lá Gente, esse barulho É porque tá tendo é, Construção aqui Aqui não, aqui do lado Aqui do lado aqui Tem a casa do meu tio Por isso que tá esse barulho Porque a casa dele tá mexendo Em construção quem que tava com esse carro esse dia? É o pai da Isa. E se eu falar pra você que eu acho que a Isa está vindo aí? Sério? Sério, mas você brincar com ela. Tá vindo? Não, então nossa, esse aqui é bonito, hein? Essa cor aqui, hein? É, filha, esse é legal. Linda, linda, linda. Cacatinho. É, é, agora vem ver um carro legal. Já, já vai mostrar um aquela moto pra você. Vem cá. Que carro que é esse aqui? Poxa. Que carro que é esse? Que letra é essa aqui, ó? Essa letra aqui, que letra que é S. E essa? A. R. C. S. S. E essa? R. Essa é a C. Não, não. E essa? K. Tá. Parece, né? Mas é um H. E essa? Sim. Então? Pasta de dente. Pão, E quem que é esse carro, sabe? É. Não. Não, não, o melhor é o meme. Pasta de dente. Meu Deus. que se acha? De quem é Nossa, e aquele outro ali? De quem que é aquele outro? É, um é dele também. É, é, melhor. Esse aqui. Ele tem dois? É. Eu sou rica! Eu sou rica! Eu tenho cinco! Tem dois! Eu tenho Como cinco. que é o que cara é ah. gulano? Presente que ele te deu no aniversário! O que, que ele escreveu? Ele escreveu assim, ó, de Renato Pobre. <risos> Você achou isso engraçado, você né? Esse eu, eu quero ver Pérola Reis chamar o tio Renato Garcia de pobre. Sabe você que ir lá falar pra ele? Fala assim, o tio Renato, tio pobre, vamos lá, vamos ver se ele vai dar risada de você, vamos, fala pra ele. Fala na cara dele, vai. Coloca o meu comentário pro lado da réplica, eu subindo de novo bota a réplica e ainda dá 8,5. Fala! Tio Renato e o povo. Com o app da Amazon, você compra milhares de produtos a qualquer hora do dia. Baixe o app. Eu Você quer saber o presente? Mas não é seu. Eu não te dei presente? Não. A Barbie uma Barbie oh. No <risos> céu tem pão A Barbie gigante Você é. é pobre Renato Garcia Tomou na cara Nossa senhora Coitado do Renato Garcia Na moral Pérola Reis Humilhou E morreu. Posso ver o carro? Esse aqui também é o carro do tio, ó. Ó, esse carro aí, ó. Sabe que carro que é? Eu não vi o vídeo. Depois desse do seu pai, ó. Vem aqui, vem aqui. Dois, galera, se você vai ser doido. Deixa lá. like. Que carro que é esse aqui? Do nada. E aí, galera? Como que é? E é isso galera, se você gostou do vídeo já deixa o seu like, se inscreve no canal. É o vídeo do... Tá terminando o vídeo do Renato do Garcia agora. Como é que... Como que é o nome desse carro? Aí dá uma. Fê? Ferrari. Ferrari. Quando você vê o um cavalinho assim ó, ó. Desse jeito aqui ó. É porque é uma... Cavalo. É porque é uma Ferrari. Entendeu? E esse aqui, quando você vê o cavalinho assim, ó O que é? O Porsche tá de 10, pés. É um Porsche O Porsche, o que fazer agora? Eu quero te mostrar uma moto que você nunca viu, vem cá Vem cá que eu vou te mostrar uma moto Você já tinha visto uma moto dessa? Não Eu sou Optimus Prime Chamando todos os autobots Olha o tamanho dessa... Essa moto aí, filha, é uma h 2 É uma H2R. HR2, sei lá. Não, gente, opa, você sabe, é quase um H2O. Ah, Assustar? É ah, Agora ele tá lá mexendo na moto dele, ó Não tá não É, eu quero, eu, eu quero que você me fale O que, que você acha da cara dessa moto? Que você acha que essa moto é, é, é doida? Tá é uma feia, né? Como que você acha que essa moto? Eu acho que ela é... Eu achei ela sem graça Por que você acha isso? Porque sim Mas eu que que É você... porque ela tem uma cor feia Você não gosta... Ô, oh, velho, imagina o Aruan O Aruan Reagindo esse vídeo, deve ser que ele vai de rede da Pérola Reis. Um, dois, três, eu sou Pérola Reis. Dessa cor? Não. Você gosta de qual cor? Colorido, prata, rosa. E aquela ali é bonita a cor? É. A da mãe é bonita? É. E essa cor assim você não gosta? Não. Você gosta de colorido? Sim. Enfim, filha, isso aqui é uma moto é a moto mais rápida do mundo. pai o que a gente vai fazer agora? Ué, depende. Eu tô querendo comprar um rojão bastante. Sério, o que ele comprou tá querendo comprar um rojão? É, ali é uma oficina. Você quer dizer que é uma oficina? Sério? Que é o do dono da moto, aqui, ó. Aí, filha, sabe o que é isso? É uma oficina. Não, isso não é oficina, não. É um shopping, tá vendo aí, ó. Um monte de loja aí, ó. Aqui, ó. Guarda, o, as roupas aqui, esse sapato. Olha lá, ó. o vendedor ali, ó. tá vendo? O que, que você achou? É ele. Hã? É ele. Ele, ele tem um Nossa. office? Ah, é, tipo um é um trailer oficina. Tem louco. Não, que Eu tô brincando, tá, gente? <risos> Levando a brincadeira. Fih. Ah. Legal, hein? É, aquele ele carrega as motos dele, vai pra todos os eventos, é bem legal. Muito Tem é ar-condicionado? Tem, não, é, é chique. É chique! É, fih. Não é, filho. Nossa, aquele que lá é bonito mesmo. É, filho, agora vamos esperar então agora, a hora que for ter um racha, e a mamãe pega e filma pra você. Não, pai! Não, a gente põe o racha, a gente põe os carro correndo na. Essa... Ô, oh, Thiago Reis, Thiago Reis. Pra galerinha ver. Pra galerinha ver. o gal... que você quer fazer, então. O que passa dentro é, vamos da... vamos fazer, fazer o que você quiser. Só O papai só não vai gravar mais. Puxa vida. Entendeu? Não nada. Então tá bom. Vamos fazer isso, então. tá por causa... Um grande beijo, um abraço para vocês. Tchau. Eu gostei do vídeo, agora eu quero ver. Quando sair a música dessa menina aí. Que é Um, dois, 3 Eu sou para lá reis. 1 um, Eu sou para lá reis. Eu quero ver o dia que sair essa música. <risos> Desde o início disso tudo eu te avisei Que ia ser apenas mais um lance Sem se apegar a culpa, a culpa Não é minha, meu bem Se tu se apaixonou Coração gelado pra romance Não vou namorar Se por acaso a saudade bater É só tu marcar um TBT Pra gente relembrar